Ei, cola aí o Junior? Como é que tá? Teu cunhado? Tá de boa? Tá de boa? Tá de boa a porra, ele começou besta, mano. Os caras tão tudo tirando ele. Ó, aí, toma no teu cu aí, ó. Onde é que tu tá? Ah, o cara finalizou, mano. Vamos lá, agora sim. Matou o 4 também, ó. Nem capacete de ter. um Mano, cadê a miséria das torres? É Vai, sério? Da, esquerda, da sua esquerda, Vitorino. Na sua esquerda. Não, calma, Na calma. Esquerda, não, não. Na esquerda, Vitorino. Calma, bebê. Ah não, Vitorino. Vai, Vitorino. Vai de gracinha, Vitorino. Quanto hein? Comecei a live e tava sem, sem áudio. Ainda bem, porque eu mandei tomar no cumbo cada vez. <risos> Vai, <risos> Foi, foi, Ticole. Vai tomar um tiro aí, cara. Cala a boca, migalão. Graça. Tô falando. Vai tomando teu cu. Como é que tu tosse pra não morrer? Tô te chamando. Eu vou chamar todo mundo. Vai lá, bebê. Vai. Pera aí, deixa eu ir moscar aqui também. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. ai bebê 8 de cerveja, Vitorino? Oi, vai lá chamar. Vitorino bb 8 tá assim. É, Bruno, não tem muito safado, Bruno. Não tem muito sem vergonha. Viu aí, Ticolé. O Bruno não tem... Ei, galera, eu tenho que dizer pra vocês. Ticolé já sabe, Bruno não sabe. O clã tá se separando. Tão me ouvindo? Por que tá Sim. se separando? O clã tá se separando, cara. Por quê? Porque é o cachorro quer montar o dele. Oxi. Aí o dele é o meu, mas eu não vou ficar zangado se vocês ficam é dele. Lógico que não, nós vamos jogar do mesmo jeito. Só que é assim agora. Entendeu? Aí tu tá bebendo, por, é. ca... tu tá bebendo por causa disso. Ah, não, não, não. Eu já tava bebendo. Ah, vai tomando teu cu, que eu não bebo por isso a merda não, mano. Eu bebo só porque eu gosto, eu sou cachaceiro. Não, mas vocês entenderam, né? Vai ter outro crã. É. Ele vai puxar o dele, né? Ou se vocês quiserem ir pro dele, vai, e qual é o nome do eu crânio? Não tem nada. Se quiser ficar no nosso, é só ficar quieto. Mas tá tranquilo, eu tenho que dar essa opção pra vocês. Beleza? Ah, tô tranquilo, velho. Não, tranquilo, tranquilo. Vocês sabem o que faz. Tá pego. De é, puxa saco do cachorro. Ah, não, ele é que de... ia ficar comigo. Ei, bebê, como é que tá com a sua família? Eu sou sem vergonha, né, Tico? Não, cara, eu só não falo isso. Fala, não tem ideia, mas eu sou o cara da. da boa. Tá Ai, rapaz. Tá conversando besta. Tá a rouxeira que caixa sabia, ó. É, mano, dá um aí! Deixa eu ver que eu vou chamar vocês. Isso aqui mesmo. É, mano, é uma sacolinha lá, hein? Aquela sacola. Eu vou parar o jogo, viu? Eita, pega, fiz nada! Mas aguento mais, não, não é, pô, eu já tô queimado já. Vai, ganda. jogar não, mano. Que jogar o quê? Continua aí, cara. Vou chamar tá você... doido, hein? Vou chamar você já. Eu não aguento mais, seu viado. Ei, sacolinha, amor, por favor. Eu não tô vendo, vem cá. Vem cá, rapaz. Cala a boca, vem cá. Sempre tá tirando. Então, Ticolé! Ele é viado, diz pra ele que aqui. Vem cá, vem cá! <risos> vem cá, fala pra esse viado que ele é viado. Esse colé, amanhã não acredito pé, viado, não. Viado é o parte do filhos. <risos> filho. Não, teu filho! Vai tomar no teu cu, vai! Tô <risos> zoando seu chão com frangada de. Ô Ticolé! Depois é só pegar, Ei, desculpa. O, pegar o replay. Desculpa, desculpa. desculpa, cara, mas ela ficou sem para pra mim ver. Tá na live, é, hein? Você vocês me chamaram. <risos> é o clã do caralho. E eu vou descer aí. Bora bater nesses cornos? Não tem ninguém comigo. Diamante, colete, tá morrendo, né? Quê? Esse é tu é? Solusso, cara. Soluço, cara Essa é cor de cuno, oh, Foi mal aí. Eu sei que você tem problema, cara. Eu sei que você tem problema. Tô brincando. Cara, tá ouvindo o que eu tô falando, né É brincadeira. Mais um cavalo. Tô te ouvando. Ai, toma de rua, viado. Não, mas o cachorro vacilou, cara. O cachorro quer tirar um no comigo, cara. É, vocês vão todinho pro clã dele, eu só tô esperando. Dois dias. Dois dias vocês vão pro clã dele, né? Tomar no cu, mano. Clã de cor é rola, Vitorinho. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu já vim de um clã... tu não tem rolo. Eu já vim de um clã, clã grande. Começou assim, quando no final das contas não ficou nenhum nem não, outro. Não, mas eu, vocês acham que eu sou ruim? Vocês acham que eu sou ruim? Eu dou ideia, pô, mas o cara fica fudendo todo mundo. Ei, desgraça, eu tô morrendo no gás. Eu não tenho mais vida, não. cai cai cai caí, vamos vou cai Caí, caí, Vai ficar caído, não tem o que fazer agora. Se vira, eu Desejo de vir pra acessar se cair. Bruno. Falando desse Não, eu morri, eu morri de graça mesmo. Eu morri de graça. Não, não, não. Eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Vocês estão no meu clã? Beleza. Quem é esse cachorro? Oi. Aba. Só isso que eu mais pra dizer. Zé, daí, ideia é pro cachorro, vocês vão pro E eu vou parar, viu? Vou dar na Eu vou jogar mano. Vou jogar mais, jogar mais não, mano. Eu tô bêbado com seus Ei, te Vou ticoleira. morrer! Satisfação, moleque! Vou Ai, morrer! Tico tomando o cu vai se fuder! Tem que ter eu, né? Quando eu morro primeiro, você morre. Não, de boa. Eu vou, vou parar, pô. Tô zoando. Salvei todo mundo e morri no final. Bruno! Oi. Bruno, tá fazendo live, tá, Bruno? Tô. <risos> Papai, não vai dar pra te ajudar agora. Eu, eu já tô parando. Comecei cedo, pô. Comecei de manhã, viu? Vi, vi, vi. Você é do meu clã, não é? Oh. Sou. <risos> <risos> Ei, Ticole. Eu parei viu, pai? <risos> tá satisfação uhum. pra vocês, cara. Posso? Tá é de boa? Ticole. Uhum. Tá bom? Ei, Ticole. Oi. A tua mãe é te dando pressão uhum. aí, diga, é? Diga pra ela que eu vou dar o telefone na minha Pra ela começar... Eita, mizenga Acabou. Eu vou parar, viu? Ô, oh, moleque. Tá me ouvindo, seu porno? Oh. Tô. um tá dormindo, né, viado? É meu porquê? Tá comigo, ó. Ei, Teach. Teach me, hey, paramos, né? Agora paramos Galera, parei. Eu parei. Eu parei. Beleza? Ei, Ticoé. Oi. É vagabundo. Mas tu é meu. Sempre foi. Meu... Agora sim. Depende de você se é meu ou não. Vai eu... fora, Vadia, <risos> que eco, viado. é, Amizade, caralho. Que eco oh, man, que tá é que o tu tá dizendo. cheio Ei, é, eu vou embora, pô. Vou, vou, vou dormir, vou dormir, vou dormir. Vou, dormir. Domingo, vou beber cachaça. Oh. Mentira. então, falou então, vai se recuperar, essa miséria. É Ei, Etcoré, tô falando que deu a treta lá, pô. Tô nem aí com 39, meu 39 Sim, 30. meu filho, mas eu quero. Eu tenho um carro pra você, você quer ou não? Coloca, dá o carro aí, vai. Carguei, mas vai. seja homem, senhor. Porque eu já. <risos> Lembra que eu já te tirei de lá? Você vai jogar? Você vai jogar? Não. Não? Não? Vou não, vou viver cana. Não vai, vai, Canha. Tá, mas o outro carro que tu quer? Quero. quero. Tu quer o gerente, carro? Gerente. Querer seja longe, homem. Pô, você seja homem, seu corno Ô, oh, ô, oh, seu viado. Hein? Tô zoando, cara. Quer ser, né? Bora, Vitorino. Bora, Vitorino. Cuida. Bora. vou te botar lá. Ai, joga aí você... vocês. Eu não vou jogar mais. Mas vou te dar o cargo. Lembra bem, isso é um grupo de corno, Porque eu tenho certeza que ninguém aqui manda em merda nenhuma, beleza? Mas tá aqui. mas o cara é seu, mas vamos jogar lá, vai, vai lá jogar o teu jogo, já vou te mandar no outro grupo. É, precisava ter qual é o cachorro, o oh, cachorro é foda, mas tá bom. Ele disse que ia mandar um clã pra ele. Deixa ele. Tu tá me ouvindo? Qual é? Tá me ouvindo? Não. não vai servir nada que eu te falei. Deixa pra lá. Vai dormir, Vitorino. Cara, eu tô falando é sério, mano. Tô ouvindo, vai dormir. Ô, ouvindo, ó, ouvindo, ó, ó, ó, Vitorino. Vitorino. Vitorino. Oi. Vai assistir o Jornal Nacional. Cala você a boca, vai vo... que eu, eu vai posso piorar você. Em quem? Você Ele vai votar ganhar. em quem? Cara, vai... te coleto, eu tô querendo te dar uma vaga na porra. Você do... vai votar Ele vai em quem, Vitorino? Eu voto no Lula, seu Paulo. não E onde? De Lula? De Lula? Lula Molusco? E aí? Quando que eu voto no Lula? O Molusco? Porra de Lula? Porra de Lula? É, o Lula Molusco, não, Bob não. Esponja. Toca um que você quiser, mas é no Lua. não né? Lula. Não, Lula não, Lula não. Ê, Tico, né? Essa aí fala comigo, viu? Eu vou votar. Nem, nem tenta, nem tenta. Eu, vou votar. É Lula mesmo. eu vou votar. Eu vou votar. Tem um squad de luz, quadrinuto. Vai tomando teu cu que eu sou nordestino. Ó, e tu Ó tem um Mora no São Paulo porque tu foi nem enxumado. Ata tá boca. Eu sou tu adecu, tu né, uh, uh, nunca nada mesmo, cara! sim. vive... a... nada no Nordeste. Para, para, para! É? Pa, é? Tamo em live, tu mora, viu? Tu Tu... Tu mora onde? Tu, tu aonde? Na Bahia, é. meu amigo. É. Na Bahia, Bahia, meu amigo. A Bahia é no Nordeste? Deixa você Eu sou de Alagoas! Meu voto! Como Essa... é que é, Ticloé? Meu voto é secreto. Fala comigo, bebê. <risos> <risos> <risos> eu, eu, eu, eu não menti, não. Mentira, Sou, Sou nordestino. Tá tá, tá Ei, tá no tem tempo do luxo, três cartões do no Boas Família. porra de Boas Família, cara. Não, não, é, é tô, brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. é só pra é. tirar onda, porque eu não quero me zangar contigo. Eu sei que sua opinião é contrária, mas você é nordestino, pai. Por isso mesmo. Ele é nordestino e, e é o que o, o Ticolé? É como... Gol... Não, é não. Bolsonaro. Ele, Bolsonaro é o quê? Ele é o que? Ele é o que? Ele é o que? Ele é o que? É Eita, morreu engasgado ali, ó. <coughs> Qual é a religião do Ticolé, ô Vitorino? Saiu. Eu... De... É, tá. E aí, olha. A coisa tá feia aqui. Ó. O, bebo, o bebo tá atrapalhando o nosso jogo aqui. Tá, <risos> e... Voltou, voltou, pronto. Eita, cara. É. Não, porra. Eita. <risos> é Vitorino, Vitorino. Vai descansar, meu amigo. Ó, Vitorino, o Bruno tá falando que tá bêbado. Eita, tá soluçando. não. É a porra. É o quê? Ele tá vomitando. É a... De Ele tá vomitando, cara. Engansei com água, porra. Eita, do car�alho, caralho. É, é, não. é, é. Não, não, não, não, não, é não, é não, é não, é não. É não, é não, é sério. Água. Se engasgar com água? Água, água, água, juro por Deus, juro por Deus, Agua, água, água. Oh, ó, tô de boa. Tem, o cara subiu aí, tem um cara ali, Agua, ó. Chicoleiro, é? hum. fez coisa. Baiano, velho, né? Hum. Que diabo tu fala em Bolsonaro, Chicoleiro? Hã? Pode. Tu é louco? Falei a saber as propostas do mundo, você só quer. Tu é mesmo, é sempre. Nenhuma. Ah, tá. Espera aí. A gente vai morrer porque o Caba tá... Não, a gente tá em 2022. Tá. Então a menina estava onde? O mesmo, mesmo lugar? O mesmo lugar que que tu tinha? Aí boa? Cara. Tinha um quê? Tinha um quê pra ti? Tinha um quê pra ti? Gostava, de mundo, de gente. Brasil Tinha o um quê pra você, pai? Tava bom, tava normal o mesmo quê você, É, pra mim também tava Então... Então, a gente vai para frente, né? E tu acha que era por causa de quem que o governo era do Lula? É, né porra. De... Cara, para com isso. Nessa <coughs> época, que eu estou falando era governo dele. Moço, a gente tava bem. E por que tá mudando agora? eu quero melhorar, não quero ficar na mesma, não. Ah, então naquele né, tempo tava ruim. Não, eu quero melhorar. Que? Tava ruim? Você acabou de falar pra mim. cara Tá aqui ó, pegou aqui em Eu vou se... Vou chamar aqui o doidinho aqui. Eu tô o, o meu tá carregando, tudo nem né, negócio tipo. né, bota seu uh, no fone pô, oh, é, tico, carai, tico... Tem carai, Ó, tem cara ó, tem cara aqui, ó tico... É galera, bota o seu no fone É sério, sério Bota aí com em caralho Ou tu quer que eu puxei a minha mulher é pra falar com ela? Oh, vem cá onde não hoje ah, é tá, vem a, a merda marcando deixa para frente vamos ver a merda é é um vem vem cá boa oh. qual é é meu vindo Toma. Qual é? Tá, meu qual é? não! sério? Eu sei que tá não! Ah, Ai! De é? A porra tá me demais, mano. De Ticolé? É? lá, arrombado! Vai tomando teu ruim que tu, tu quer... é. me o que você Fala! Eu vou voltar minha para pra falar com a tua. Pode? Vai dormir, vai. Ai, dá ruim, vai. Vai me atrapalhar. Ô, Ticolé, tu já viu essa paradinha aqui, Ticolé? Paradinha? Deixa eu ver Amor. se... Ei, cá Ei, ei, cara ei Chama também! Tá Como é que vai tá não Ah, eu quero ver. Pode ser? Pode ser, vai dar ruim pra dar uma noite, né? Não, deixa quieto, pessoal. Eita, eu uso ruim. Escolher, tá meio... É vou ver isso. O ó, caiu outro cara lá tá, tá, tá Tá, tá, Your teammates can still recall you. Mano, lá no clan. Eu Lá okay. Para Para <tos> pra não ligo não Meu pé é aberto Tá bom Ei, fecha o papo É, puxa É, É, bebê, Tchauzinho. Alô, bai. alô, baita. Hum, eu quero ouvir tomar de Deixa eu ver se tem alguém pra chamar aqui. É, é, é, é, é. Amor, dá mais parar com parar Amor me dá mais um hein Vou é Não, hoje eu falo, pesado. Hoje não. o jogo tá. Ó, é, oh, no fim da história, meu não filho, é filho não é você massa. tá comigo, viu? O que é, Vitor? Que porque... Você tá comigo no fim da história. É nóis, assim. é nóis, tamo junto. Cara, eu sei que você não tem meu viu? Gente. Mas assim, deixa eu te falar: tá comigo? Vamos fazer uma merda não, não, não, não. grande Que não foi a merda grande Então vamos... Me... Cê, Você bota a em mim eu cansei cara, eu cansei dessa ideia do cachorro O meu cunhado pô, eu segurei ele até hoje Mas só com isso display, ele cachorro não é. faz a minha força é a tua Tu te garante?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 não, beleza. É, Eu muito, vou dar um pouquinho na mão e falou. Alô, pai. Alô, falou, meu. pai. Eu vou sair do Discord, hein? Cala a Vai aqui de novo, vai que dá treta. Já tem um squad caindo. Já, tô cancelando. Você tá maluco velho, olha a quantidade de cara. Eu vou cair aqui, que se vocês morrer eu chamo vocês. Nossa, olha que bug maldito. Caiu o squad com nós aqui? <risos> Caiu o... Aí tá aparecendo Milta. Vou Tem que ir pra vir, então, eu não tem um outro jeito. Eu tive que cair longe. Começou a travar pra mim quando os caras começou a cair onde é que eu tô? Tô, tô, tô longe mas tô perto. Tô aqui perto da torre, só esperar você... Ah, já já caísse mesmo, não foi, Ticolé? Vou te chamar. Vou te chamar até na torre, então. Não, eu já tô... Eu tô aqui perto da torre, tô aqui perto ah, da torre. Ah, tem rede aqui agora. Caramba, eu tô falando isso que eu não tô me ouvindo. Mano, tá tava falando mal tempão, eu tô aqui perto da torre. Já tô, já tô indo chamar, ele. Não, beleza, deixa eu ver aí que eu de mim aqui é tem gente. Eu Aí que tá. Putz, grila, velho. Don't give up. Your teammates can still recall you. Só fui te chamar. Tá aqui, droga. Tá, tá, tá, tá osso, hein. Cadê ele, Bruno? Tá Tava ali vindo do da, das termas. Eu vou tentar estimacionar da outra torre lá. Ele tá de branco. Cara, de onde tu tá? Vou marcar de onde foi que ele me matou, ó. Foi daqui, ó. Daqui é assim, ó. Daí, ó. E assim ó, o cara já vai me chamar. O menino já Eu vai me chamar. Já chamar Eu estou chamando um teammate. Ah, o. Ah, beleza. Bex. Já me chamou, já me chamou. Eu vou lá de novo Ele só me matou e correu Não veio pra cá me aproximar mais de vocês. Se eu morrer, se eu morrer agora já era. Olha lá, carro carro carro carro carro carro carro na frente carro na frente. frente. Mark the location. Carro na frente. Olha ele vindo ele vindo. Ah, Ai, se eu tivesse com uma arma boa, se eu tivesse com a, com a DPzinha. Vamos Chama ele ali já. <risos> não, hoje chama chama. Viu empatou aqui não adianta. Chama vou, vou aqui na torre. Tem uns três squad, dois squads ali trocando. Tá meio bugado hoje hein? Tá todo mundo caindo. Não, hoje essa é a prova que não é pra jogar Eu estou hoje. <risos> Thanks <sighs> <clears throat> <clears throat> Marked a location no outro lado da ponte... Ah, meu Deus do céu. Vejo! E ele já determin... E, e agora... E agora ele me viu. Parou? Com o que é que eu te colher? Ah, por causa do drop, né? Eu tô vendo essas casinhas pra ver se eu rachou um loot aqui, porque tá feio esse troço. É só pra tu não. location Vamos chegar lá no revive? Consegui? Conseguiu? Mark location. Isso agora eu lá no a olha safe, hein? Tá morto tudo. Mano, vocês tão fora da cinta, vem pra cinta Vai ficar correndo da cinta aí, vai ser igual a B.O. Eu tô pegando fã esquerda aqui já Vamos ver se os caras acharam meu loot aí em cima Vem pro lugar que eu morri ainda hum. de em cima? Tem Já vi Já me derrubou Boa, boa Tô indo pra safe Se der Tô beleza Tô indo pra você aqui já Tô vigiando também Lá na, subi na torre, lá vejo. Né? Caraca, velho, deixa eu me rilar. Hum. Ah, olha que direito da porra é dois. é dois. Eles vão querer vim. Tão vindo. Ah, o cara tá com o pino da Mas eles estão fora da safe, velho. estão deitadinhos ali, ó. Tão Sai fora, mano. Tem um. Tem um. Corre, corre, corre, corre, acê, fora Ai... Ai! Putz! Grila, velho! Vai, vai, vai, Não ó. Drila, ó. Tá muito Tá muito miado! Tá muito eu miado! Aqui, tá vi muito vi miado! Vai, vai, vai, vai! Ele tá no meu loot! Tá no meu loot, cara! Ele vai se rilar! Então, mas... Então, mas... Não vai. vai nada! tá deitado na negativa ali, né? Ai, caraca, velho! Meu Deus do céu! Hoje... hoje. Tava, minha vida tá muito. Eu também, é a mesma coisa. Foi, foi. E olha que foi só nós três, hein? Beleza, galerinha. Vou encerrar aqui a live. E por hoje é só 43 minutos de live.